e Deus a escolheu para convencer o rei a não ir mais contra eles. Nessa passagem do livro de Esther, Mordecai, que era seu primo, chama a sua atenção, e diz a ela palavras que às vezes são difíceis de ouvir, mas que são completamente necessárias. Deus tem um propósito para cada um de nós, e escolheu cada pessoa para o cumprimento da sua vontade, porém, a vontade do Senhor se cumprirá, independentemente de atendermos ou não ao chamado dele, pois a vontade de Deus é soberana. Mordecai diz a Esther que Deus tinha um propósito para o seu povo e que havia escolhido ela para fazer parte disso, mas que se ela não atendesse ao chamado de Deus, a vontade dele aconteceria mesmo assim. Porém, Deus estava dando a Esther a oportunidade de participar daquele grande livramento assim é a nossa condição diante dos propósitos de deus pois ele não precisa de nós mas tem um desejo de nos levantar e de nos usar para o cumprimento de seus planos nós temos a oportunidade de participarmos do agir de deus aqui na terra mas temos muitas vezes deixado isso de lado para satisfazermos a nossa vontade continuaremos a viver na mediocridade espiritual, enquanto não entendermos que a vontade de Deus e os sonhos dEle são maiores e melhores do que os nossos. Se entregue ao Senhor e ao propósito dEle para a sua vida. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra e pelo seu amor. Pai, nos perdoe, pois muitas vezes deixamos o seu propósito de lado e vivemos a vida de qualquer jeito. Alinha o nosso coração com o seu e a nossa vontade com a sua. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Música